Pessoal, tem mesa que não comeu a entrada ainda. Não saiu um prato de massa e risoto ainda. Prê, prê, prê. Quanto tempo aí pro principal? Chef, As massas em dois minutos. Então, vamos. O pessoal que tá nas massas se atrapalhou um pouco. O chefe pediu pra eu dar uma sumida pra conseguir soltar uns pratos atrasados e foi o que eu fiz. Me solta mesa por mesa, porque vocês vão me trazer tudo c****** de 10 mesas e vão voltar às 10, entendeu? Certo, certo. Uma por uma. Léo, Léo, você começou enrolando direitinho, já tá rasgueira agora. É enroladinho, bonitinho. Não vem fazendo a pressa, não. Faz com carinho, faz com calma que dá certo. Com certeza esse atraso prejudica a equipe, né? Mas eu fiquei feliz que no final saiu todas. Todas as massas, todos os risotos, a gente conseguiu entregar. Oh! Oi, chefe. Você cuida de, de arrumar a tua praça aqui? Tá. São duas pessoas ali naquela praça e acabou. Vamos, vamos, vamos. Nossa, oh. gente. O molho, cadê o molho? Tá. Ô, você quer matar o cliente com um palito? Chefe, eu, achei eu que tinha tirado todos. Você achou, mas você achou, tá, mas aqui, tá vendo aqui que você não tirou, né? Quando eu tive que prender a sobrecoxa, eu tive que usar mais palito do que precisava. E foram, alguns palitos ficaram esquecidos. Isso comprometeu muito o serviço. Volta. Ah é, foi uma distração, só uma p**** um palito. Segundo, Jack. Aqui, ó, um foto vai. Bora, bora outro. Tu... Ué, é meu prato, mas eu tive que desossar frango, que não tava desossado direito, eu tive que... Não, não, não. Não adianta não, nervoso. Calma, aí, calma, Não adianta tu ficar nervoso. Calma, calma, Não adianta tu ficar nervoso. Calma, calma, calma, calma. Vai. Não adianta ficar tá nervoso. Não, tá tranquilo, só que eu tenho que fazer tudo na praça, mano. Vamos lá. Fiquei com uma parte muito grande da praça. Quando marcharam os pratos, eu tentei adiantar um pouco, porque eu achei que não ia agarrar, e eu tive o, o, o desprazer de, da praça agarrar um pouco e eu, e eu ter feito a coisa errada na hora. Cadê o queijo do recheio? Chefe, tem queijo no recheio? O que é, chefe? Eu fritei quando marchou. O queijo secou, porque... Ah, então não, você é fritou, secou, é secou então... Você errou, os dois primeiros que eu mandei estavam bons, esses não tão bons, qual é a diferença? A diferença do que? Me conta. A diferença ficou mais tempo. na mais tempo Problema teu, pra... é meu problema se você deixou parado lá? É meu problema? Não, é problema da pra outra praça que atrasou, chefe. Ah, é outra praça que atrasou, vem cá outra praça então, vem cá outra praça. Pede desculpa pra ele aqui, outra praça, não. por favor, que vocês atrasaram e complicaram o serviço dele. Você não sabe olhar outra praça, se ela tá no tempo certo ou não? Leva tudo embora. Estou me sentindo muito mal comigo mesmo nesse serviço. Quanto tempo para as massas? Sim. Dez minutos. Dez? Dez minutos? Sim, chefe. Eu fiquei na praça com o Cacio Pepe fazendo e deu pau e eu fiquei 40 minutos salteando. Ana, eu vou parar o meu cozimento. Quando sua massa estiver faltando um pouco para finalizar, você me fala? Sim. Claro sim. Não sei quem inventou o Cacio Pepe, que é uma coisa impossível. Parece que é borracha. Gente, eu tô há meia hora já esperando essa massa. Não vai. Não vai, sair. não vai sair. Não vai sair. Elas duas estavam completamente desequilibradas, super nervosas. Chefe, por favor. É esse o ponto da cremosidade? Não, porque o queijo nem derreteu ali. Você põe água, você mexe, você bate, você tudo e aquilo ali não derrete. A primeira coisa que vocês estão fazendo de muito errado é esse fogo alto. Olha a bagunça que vocês conseguiram fazer nessa, nessa área de trabalho vocês. Ela estava totalmente perdida, não sabia se pegava água na pia, se colocava a massa no fogo, não tinha uma reserva. Ela não tinha realmente nenhuma estrutura para trabalhar com massa. Com esse ânimo, com essa puxadinha que vocês estão dando, isso não vai rolar nunca. Nunca. Não, não, não, não. Vocês têm que pegar a pinça, vocês têm que mexer com vontade, senão vocês não vão conseguir incorporar esse queijo nessa água de cozimento. Isso, mais queijo, porque não tem queijo nenhum aí dentro. Tem que ser mestre dos magos pra conseguir fazer aquilo. Aqui é do Hell's Kitchen. Eu queria fazer um pedido de pizza. Eu acho que eu vou precisar de umas 10 pizzas, mais ou menos. 3 e 2. 3 e 2. Pergunta. 3 e 2, cara. Não, cara, aí esses aí, estão. Depois esses aí, faltam quantos? Só pra confirmar. Depois a gente vê ali. Beleza, beleza. Agora. Vem cá, quanto tempo falta aqui? Calma, vai apitar. Vai apitar. Vai apitar pra não estar cru. Eu tô preocupado em tirar o frango do Renan do Forno e ele me diz, não precisa tirar, vai apitar. E eu tô vendo que o frango tá passando. E eu quero tirar, e eu falei, eu vou tirar. E ele, não, não tira. Vai apitar. Cara, se soltar agora vai cru, vai voltar. Eu não quero que volte mais, eu não quero tomar esse porro mais hoje não. Mais um eu não volto mais. Se eu tirar o meu, senão vai queimar. Duas vezes, três vezes, na terceira vez eu falei, então tá, quando eu olhei já tinha dado problema. Eu tava do lado do forno e não viu isso. Não c****** velho. Ah, você... Não, não, não. Eu tô, tô falando sozinho. Ah, bom tô falando sozinho. Deu tempo, ó. Apitou quando tu botou. Eu fico... Eu fico desesperado porque o cara tá de frente ao forno e, e deixa eu queimar e tava olhando e eu não... Na hora eu desesperei, me desabei no serviço, desabei no serviço. Que é a sonda pra... eu só tem que fazer este frango. E mesmo assim você fala. Muito triste comigo mesmo. Não com o serviço, não com o chefe. Não com as broncas, mas comigo, por não ter feito o meu melhor trabalho na noite. Ficou da hora. Nossa, cê. calma, desculpa. Ah, calma. Que a coisa vai, sair, o motoboy chegando com a pizza é lamentável, né? Meninas! da ajuda de vocês. Sim, chefe. Eu preciso que vocês coloquem essas pizzas no prato e sirvam os clientes do lado vermelho. Ok, chefe. Deixa nós com vergonha servindo pizza para todo mundo porque foi uma bagunça hoje de novo. Com licença, boa noite. Okay. Não aceitar de mussarela? Você aceitou uma? Tá. Desculpa por tudo estar tá demorado. Ana está batendo papo. <risos> Ah, pedindo desculpa, né? Tem que se desculpar. Eu acho ridículo. Eu acho a pior coisa possível que podia ter acontecido. Eu não quero sair da cozinha pra servir pizza. Sorry that we we're taking so long tonight. Okay. Pedir pra sair. Não tenho paciência pra isso, não, gente. Pessoal, tirando a Adriana, que vai servir sobremesa ainda, pro pessoal, vocês todas podem ir lá pra trás. Sim, chefe. Sim, chefe. É muito frustrante pra gente, porque a gente sabe da nossa capacidade, porém não deu certo. E fazer o quê? Eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha mesmo. Sora, põe pra fora, calma o coração. Eu fui pegar só o prato mais de todos pra poder fazer, eu já sabia que ia dar mas eu mantive o meu profissionalismo, eu tentei até o final. Todo mundo tentou. Desculpa. Não, Deus. Todo mundo tentou. Nossa. Eu estou sentindo culpada. A gente é uma equipe. Então, uma equipe trabalha junto, perde junto. Perdemos. Mais um serviço que beirou o lamentável. Não consegui terminar um serviço e fechar uma cozinha, me fez repensar se eu devo continuar com esse restaurante ou montar uma pizzaria. Quero que as duas equipes me tragam dois nomes, cada uma para eliminação. Sim, chefe Mas a gente precisa prestar atenção pra na próxima a gente não se atrapalhar na massa. Não adianta que a gente enfrenta um bicho de qualquer jeito. Gente, eu quero me indicar de verdade. Eu também vou. Agora a galera do lado de lá tá p. Problema. Agora. Ah, fechou Ô, o restaurante as tá meninas baixo. ali. Fala baixo, o que aconteceu com não as meninas? Sei. Não, fechou, fechou, fechou. Apesar de eu ter perdido o, o, o serviço e a Ana talvez. Algum prato, a gente tentou até o final, entendeu? Quem for lá na frente não vai ser. não significa que ele é vai verdade, escolher uma de vocês. Isso. Isso é nada, Agora, cara. gente, deixa eu falar uma coisa de, de verdade. Só raciocinando de modo prático. Hum. Tem que ir, Ana. E a Ana. Tudo pode acontecer, né? E igual eu falei, se eu sair, a vida continua lá fora. O jantar acabou em pizza. Mas o clima agora é de atenção. Quem será o segundo eliminado do Hell's Kitchen? Equipe azul, quem foram os dois indicados? Eu, é chefe. Eu é chefe. Podem vir aqui pra frente. Hoje foi muito estressante pra mim. Eu perdi um pouco a postura. Saí um pouco de mim do que eu sou realmente. E equipe vermelha. Eu ainda acho injusto se alguma de nós duas sair antes de outra pessoa que deveria sair. Diego, por que eles dois? O Léo não conseguiu executar o catch -pap. Apesar do atraso, eu entreguei todas as massas e para mim isso é o que vale. O Renan, porque ele não conseguiu entregar o frango, chefe. Adriana, por que elas duas? Uma ela não conseguiu entregar a entrada, finalizar a entrada, a outra não conseguiu executar o catch -pap. Vocês concordam em estar aqui na frente? Sim, chefe. Não, chefe. Você não concorda? Porque eu tentei até o final, chefe, eu tava junto com a equipe, a gente se entrosou bastante e eu acho que tem que ser uma equipe, todo mundo junto e não algumas pessoas separadas. E quem você acha que devia estar tá no seu lugar? A Val. A convivência com ela está insuportável, nenhuma de nós aguenta, ela não fala com a gente, ela não olha pra gente, ela se fica isolada. Pra que ter uma pessoa assim no nosso grupo se ela não faz parte do nosso grupo? Ela f... a equipe. Você concorda, Val? Não, chefe. Não, né? Então, tudo bem. A decisão vai ser minha mesmo. Leonardo. É um cara bastante animado, né? Obrigado, chefe. Mas às vezes você precisa focar. Você tava chacoalhando mais que a panela do Catepepe. Verdade, meus amigos me falaram. Teus amigos, você tem certeza que eles são amigos? Não sei. Renan. Você só não mandou frango com um palito pro salão? Porque na hora que eu fui cortar, os palitos ficaram presos na faca. E pelo visto, depois você ainda encontrou muito palito. Foi uma distração, só uma p com um palito, segundo já. Ana, tinha macarrão carbonizado, tinha macarrão queimado, tostado, cru, tinha macarrão de todo jeito ali. Gente, eu tô há meia hora já esperando essa massa. Vai, vai não vai, sair. não vai sair, não vai sair, não sai, não sai. Não sai sei nem direito que juízo fazer de você e também não tenho certeza se só você daquela praça deveria estar aqui não acho que a praça foi culpa exclusiva sua Sim, Ana você estava responsável pelos ovos Sim, e você viu que era possível sair ovos perfeitos eu não tive um ovo devolvido na cozinha azul aliás parabéns para quem tava na entrada, que vocês entregaram um ótimo serviço hoje. Muito ovo desperdiçado, muito ovo quebrado. Eu não sei se era problema teu com o tempo de cocção, se era com a temperatura da água. Você tenta sempre disfarçar. Chefe, eu coloquei quando ele colocou, ele abriu, de verdade. Me desculpa, não, é verdade. Não, eu não te desculpo, não. Não, tudo bem. Eu não e te desculpo, é que eu, eu quero que saia perfeito, igual aquele que vocês viram okay. daqui Azul. Leonardo, apesar de ter se complicado um pouco no começo da tua massa, você conseguiu soltar Catipe. Se não da maneira que eu esperava, um Catiope honesto. Obrigado, Tive reclamações. Obrigado. Passou. Pode voltar pra sua equipe. Obrigado, chefe. Aliviadíssimo que eu voltei. Boa, a galera. Eu dei uma boa nadada naquela p... aquele Pepe. Tô muito feliz de ainda estar na competição. Ana e Renan. Vocês são novos. Sim, chefe. Ana, dá um abraço de despedida no Renan. Todas as minhas... Os meus temores se tornaram realidade. Com oh, Deus, que É uma disputa, realmente, mas assim... A gente queria chegar até o final. Um abraço de despedida, porque agora... Cada um de vocês vai voltar para a cozinha de vocês. Deus, Deus. Ana... Acho que eu posso ter muitos sonhos ainda na vida e posso conquistá-los. Não foi porque esse não foi possível, eu não vou mais buscar os meus sonhos. Não é ficar pensando no que já passou, é pensar daqui pra frente. Ele quer a cabeça e continuar. Eu espero que vocês consigam manter. Um equilíbrio emocional, principalmente, porque o que eu tenho mais visto até agora é gente desequilibrada, surtando e não conseguindo fazer o básico. Entenderam? Sim, chefe! Olha aí. Um mapa aguarda os participantes no restaurante do Hell's Kitchen. Valdiceia e Zé Maria, posicionem a picanha. Vamos, gaúcho. Eles têm uma ajuda e tanto na cozinha. Ó, oh, a gente tá aqui, tá indo bem, viu? Pô, vocês tiraram minha manteiga, gente? Caramba, essa é minha manteiga. Dá acesso, E recebem convidados musicais no jantar. Quando eu falei que era para ter o um filé é 100 gramas, tem 40 gramas você vai lá para trás, vai. Ele coagulando, ele não sabe... Como é que estamos aí aos trancos e barrancos? Não, tá bom. Você vai fazer isso aqui agora. Faz, faz.